Olá, Alexandre Gasparini aqui e eu quero falar com você sobre Natal. Olha só, seria muito fácil, muito simples eu falar com você sobre meta, sobre venda, sobre resultado, sobre o que foi realizado de ações, de marketing, de mídia, mas Natal é muito mais do que isso. Você já parou para pensar, por exemplo, o que, que te faz sair de casa num dia de trânsito caótico? É de gente saindo pelo ladrão, lojas lotadas, shoppings assim, corredores quase intransitáveis. Já parou para pensar o que, que te move aí até esse lugar que é o prenúncio do caos? Disputar a atenção do vendedor, enfrentar aquela fila interminável. Cara, não é só para poder fazer a economia girar, para garantir o emprego das pessoas. É muito mais que isso. Você já parou para pensar sobre o que te faz criar conexão com uma lembrança, um presente, qualquer coisa que te faça criar conexão com alguém? Você já parou para pensar sobre o que que você realmente quer quando você presenteia alguém, quando você dá um, uma lembrança, um, um, um cartão, qualquer coisa? O que que você espera com aquilo? Olha só, na minha visão, eu imagino que a gente, quando presenteia alguém, a gente presenteia só pelo fato dela de estar lá. E receber aquele presente, nada mais que isso. Receber o presente, fazer parte da sua vida, é bem por aí. Você já parou para pensar também que nem sempre aquela pessoa que vai receber o presente é aquela, aquela modelo ideal de pessoa para você? Aquela que tem 100% de ideologia, 100% de meta de ideologia, por exemplo, política, de vivência de vida, de perspectivas sobre política, cenários econômicos, liberalismo, comunismo, o que for. E no final das contas, eu acho que isso nem é o, realmente o que importa mesmo. No final das contas, o que vai valer mesmo é aquele obrigado, valeu, que bom que você tá aqui, que bom que você veio, participou aqui da festa da família, e isso é o que vai valer. É, e também saber que você vai poder contar com aquela pessoa no momento aí de desespero, no momento que você estiver lascado na vida. 2018 foi um ano para lá de maluco, né? Foi um ano que, de muita crise econômica, política, de uma série de desconexões entre pessoas, famílias, e Natal tá aí para isso, passar um pano nisso tudo, tentar dar uma limpada para que todos possamos estar juntos em 2019, para que, que possamos fazer um ano é incrível, né, um ano muito melhor do que esse 2018, saber que a gente pode contar com as pessoas que estão juntas com a gente, é, e que a gente possa é, desbravar um ano novo, né? afinal de contas, um ano novo chegando, uma, um 365 dias de oportunidades para a gente fazer um futuro melhor, né? Garantir um resultado bacana em nossas vidas. Olha, eu agradeço muito por você estar aqui e querer se conectar comigo. Desejo para você um Natal espetacular, um final de ano maravilhoso, uma entrada de 2019 espetacular. Desejo um ano de muito sucesso para todos nós, um forte abraço e que venha 2019.